Bom, saiba como emagrecer de forma fácil e simples e eficiente. Algumas pessoas têm dúvida se um dos efeitos de emagrecer é perder a barriga. eu digo, um dos efeitos de emagrecer é perder a barriga. Por quê? Porque a barriga é uma massa muscular que ocorre, claro, com... Porque o que nos sustenta os nossos músculos é a comida e a água E o corpo faz a distribuição geralmente correta da comida e da água Então um dos a resposta é Um dos efeitos de emagrecer é perder a barriga Se você quer saber como perder a barriga, a resposta está Um treinamento de emagrecer vai te ajudar a fazer isso Efeito é de emagrecer e perder a barriga.